Oi, tudo bem com você? Nessa videoaula a gente vai falar do texto dramático, ou seja, a gente vai falar de um tipo de texto que é feito, que é escrito, para ser encenado no teatro. Você já foi ao teatro? Conhece alguma peça de teatro? Bom, se ainda não, vamos prestar um pouquinho de atenção nessa pequena foto que eu trouxe. Essa é uma foto do Teatro Municipal de São Paulo, um teatro até que um pouco antigo da capital de São Paulo. Prestando atenção nessa imagem, a gente consegue perceber que existem várias cadeiras de frente para o palco. Isso porque a plateia, ou o público, as pessoas que vão assistir a peça precisam se sentar de frente para os atores, para as atrizes que vão encenar a história. Inclusive, Assistentes de som e de iluminação são muito importantes numa peça de teatro. O som, a iluminação e a encenação dos atores e das atrizes nos colocam no ambiente da história. Bom, agora que a gente já entende o que é um teatro e o que tem nele, vamos prestar atenção no texto dramático. O texto dramático ele possui uma estrutura bastante específica. Com ele, os atores, as atrizes, os diretores, os assistentes de som e de luz consegue entender exatamente o roteiro da história, como ela vai acontecer, quando os personagens vão falar, quando o outro personagem vai responder, qual a cena, enfim. Como características da estrutura de um texto dramático, a gente tem as seguintes. Ele é dividido em cenas e em atos, quase como que em capítulos de livros ou episódios de séries de TV. Além disso, o texto dramático, as peças de teatro, são sempre cheias de diálogo. Isso porque, como a gente geralmente não tem um narrador contando a história, são os personagens dialogando entre si, conversando entre si, que desenrolam toda a narrativa. Além disso, como a gente falou agora há pouco, os atores e as atrizes decoram o texto dramático. Isso acontece porque, na hora de se apresentarem para um público, eles precisam estar com todas as falas na ponta da língua, sabendo exatamente qual é o começo, o meio e o fim da história. Os atores e as atrizes precisam memorizar as suas falas para poder se apresentarem. Além dessas três características, uma coisa que também é presente no texto dramático são os elementos externos, o nome dos personagens e a descrição do cenário. Geralmente, quando a gente está lendo um texto dramático, a gente pode se deparar com uma frase do tipo, fulano entra em cena, e deita na cama. Bom, isso não é uma fala de nenhum personagem, mas aparece logo antes do início da cena. Para quê? Para que a gente consiga perceber onde que a cena vai se passar, com quais personagens e o que está prestes a acontecer. Bom, para esse vídeo, eu trouxe um trecho, um comecinho de uma peça de teatro para a gente conseguir encontrar todos os elementos que compõem um texto dramático e entender como ele funciona. Eu vou ler esse trecho da peça e, depois, a gente vai tentar encontrar juntos tudo o que define um elemento, uma característica de um texto dramático. Bom, esse texto, essa história, se chama A Floresta do Raio Vermelho e foi escrita por Jomar Magalhães. Vamos ler e, depois, vamos tentar encontrar, então, as características. Ela começa assim. A peça inicia-se com um burrinho entrando em cena apavorado. Burraldino. Não, não e não. Eu não vou mais carregar carroça para ninguém. Eu protesto, eu me recuso. Quem quiser que compre um carro ou então que vá de ônibus, mas eu é que não vou servir de burro de carga. Florinda, a árvore, cumprimenta Burraldino. Florinda. Olá, Burraldino. Ai, socorro, quem está falando? Sou eu aqui atrás de você. Atrás de mim, Florinda balança os galhos. Aqui, ó. Ué, uma árvore? Eu pensava que as árvores só conversassem com outras árvores. É verdade, as árvores conversam com outras árvores, os animais com outros animais, e os homens com outros homens. Mas hoje é necessário que todos falem a mesma língua para que todos possam sobreviver. O meu nome é Florinda. E o seu? E o Burraldino responde. O meu é Burraldino Jumentino da Silva. Bom. Esse é o começo de uma historinha, de um texto dramático, uma peça que pode ser encerada com atores no teatro. Vamos prestar atenção, então, nas características, nos elementos que fazem desse texto um texto dramático. Bom, antes de mais nada, vamos identificar aquelas duas primeiras linhas do texto. As primeiras palavras que a gente lê são a floresta do raio vermelho. Isso é nada mais nada menos que o nome dessa peça, o nome dessa história. Logo em seguida, a gente vê de João Mar Magalhões. O autor. Bom, abaixo desses dois elementos, a gente tem todas as características que compõem um texto dramático. Como esse é o começo da história, ou seja, a primeira parte, ela é conhecida nos textos dramáticos do mundo do teatro como a primeira cena e o primeiro ato. Bom, na primeira frase da história, a gente lê: A peça inicia-se com um burrinho entrando em cena apavorado. Bom, a gente consegue perceber que esse pequeno trecho, que essa pequena frase, não faz parte, necessariamente, da história. Não tem nenhum personagem pronunciando essas palavras. A gente consegue ver que não tem o nome de alguém logo antes da frase e, também, que ela está em letra maiúscula e com um parágrafo. No caso, então, esse pequeno trecho é um elemento externo que nos fala sobre a cena dessa peça. Logo em seguida, a gente vê o burrinho falando. A primeira palavra que a gente lê na frase do burrinho é o seu nome, Burraldino. Em peças de teatro, o nome do personagem sempre vem antes da fala, para que os atores e as atrizes, quando estiverem ensaiando, saibam exatamente quando começar a falar e quando parar de falar. O Burraldino, então, diz, não, não e não, eu não vou mais carregar carroça para ninguém. Aí, o personagem Burraldino fala. Essa é, então, a primeira frase da peça. Logo em seguida, a gente tem Florinda, a árvore, cumprimenta Burraldino. Esse é outro elemento externo da cena. A gente consegue, então, perceber que a Florinda, uma árvore, cumprimentou o Burrinho. Logo em seguida, a gente vê a fala dela. Florinda dizendo, olá, Burrinho. Bom, aí a gente consegue perceber um outro personagem da história, a Árvore Florinda. Viu que sempre que alguém começa a falar, o seu nome aparece logo no começo da frase? Como eu disse, isso serve para a gente identificar quem está falando o quê. Logo em seguida, a gente tem um curto diálogo entre o burrinho e a árvore. O burrinho se surpreende que a árvore está conversando com ele, e a árvore responde que, hoje em dia, é necessário que todos se comuniquem para sobreviver. Como bem vimos, o diálogo tem a função não só de transmitir mensagens entre personagens, mas também de sustentar toda a história, toda a narrativa. É através do diálogo que as coisas acontecem. Bom, nesse vídeo, a gente viu que o texto dramático tem várias funções. Dentre elas, a gente aprendeu que ele é feito para ser apresentado em teatros. Além disso, os atores e as atrizes precisam ensaiar e decorar os textos. É assim que eles conseguem apresentar a peça de teatro para o público. O texto dramático é um jeito antigo de contar histórias. Desde a Grécia Antiga, os teatros já existem. Bom, vamos então revisar os elementos de um texto dramático. A gente viu que ele é dividido em cenas e em atos. Um texto dramático, uma peça de teatro, precisa também ser cheia de diálogos. Isso porque os diálogos sustentam a narrativa. Além disso, os atores e atrizes decoram o texto. Isso porque só decorando que eles vão conseguir apresentar para o público a história. Por último, o texto dramático possui elementos externos, ou seja, pequenos trechos dentro do texto que nos mostram o nome dos personagens, a descrição do cenário e da cena que vai acontecer. São com os elementos externos que a gente consegue entender o cenário, onde a história se passa, como as cenas vão acontecer, enfim. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido o que é um texto dramático e qual a sua função, a de contar histórias. A gente se vê numa próxima aula, então. Até lá e bons estudos!